nós vamos voltar aqui a conversar com o Bira agora nós vamos falar de um assunto Bira, eu quero conversar com você agora sobre as contas da Celg o que, que aconteceu em Garagas que está a cidade inteira apavorada É. esse é um assunto que acredito dar muito pano para manga inclusive as minhas contas também residenciais eu tive esse problema e no meu caso, como acredito que de muitas pessoas, é, a minha conta ela é débito automático e a gente não tem a mania de olhar, conferir esse valor dessa conta. Automaticamente ela é debitada no banco e a gente não, não compara os valores. E, de repente, a conta começou a vir uma taxa mínima, se não me engano, R$ reais. E isso, além dessa questão minha particular, ainda vem também, Irineu, é, coincidir com um anúncio do próprio governo federal que haveria redução significativa das taxas de iluminação. Sim, foi feito uma campanha muito grande em cima disso. E, de repente, o consumidor de aragaças começou a receber na sua residência, no seu comércio, uma conta muito reduzida. Rapaz, mas o governo realmente fez uma redução significativa. Muitas pessoas estão com esse pensamento, estão recebendo as suas contas com uma taxa mínima e imaginando, ligando isso ao anúncio do Governo Federal, dessa redução significativa dos valores. De repente, aí uns dois, três meses, a pessoa recebe uma conta com valores orbitantes. para sua surpresa, e se ele não pagar, ele terá o fornecimento de energia cortada. Aí eu pergunto, de quem foi o erro? Quem é que faz a leitura? E se o erro é da entidade, se o erro é da CELG, que eu acredito que não seja de outra pessoa, porque agora o usuário é obrigado sofrer a consequência. Aí você pergunta, mas por que que quando ele recebeu a conta com valor significativo, é, muito inferior àquilo que ele vinha pagando, por que que ele ficou calado e não reclamou? Com certeza, é, no meu caso, e como o caso de muitas pessoas, tem a conta em débito automático outras pessoas acreditam ou acreditavam até então que era uma redução do projeto do governo federal agora existe óbvio as pessoas que aproveitam da oportunidade e não reclama também temos de convir que reclamar o que é de benefício é difícil né só se a pessoa estiver insano, se eu estou recebendo um benefício, eu vou reclamar pelo benefício que eu estou recebendo. Agora, de repente, daí dois, três meses de leituras erradas da própria companhia de energia, a pessoa é surpreendida com a conta, com todo o débito que tinha ficado para trás. Não vou dizer que não seja direito deles receber pelo erro cometido. Tudo bem. Agora tem que se haver uma negociação e acredito que legalmente não se pode cortar o fornecimento do usuário por esse motivo, por um erro que foi da própria entidade, da própria empresa que gere o, o a energia. Baseado nisso, eu acredito que nós temos que juntar as pessoas que foram, inclusive em nome do CDL e da associação, nós conclamamos os comerciantes a entrarmos é, com um pedido de parcelamento dessas dívidas e fazer com que o fornecimento de energia dessas empresas não seja cortado por causa de, de problemas de pagamento. Até pelo fato de que a gente sabe que uma empresa pequena, quando ela recebe uma conta de repente muito além daquilo que estava dentro do seu orçamento, aperta qualquer um. Exato. Acredito que dentro de uma coletividade nós temos força para ir lá e é, negociar com a, com a empresa o, o, o débito e parcelar esse débito para que a pessoa tenha condições de pagar. A, a empresa com certeza ela está ela disposta a fazer esse parcelamento mas nas condições normais na condição normal que ela já faz parcelamento certo ela teria, e nesse caso ela teria que fazer um parcelamento em condições especiais, sem o juro que ela cobra você entendeu sem a burocracia correto? então é, foi bem lembrado isso por você e eu eu estive lá na selva aí eu ouvi o cidadão falar isso com a consumidora. Não estava na minha vez ainda, não, sabe? Porque eu estava comentando aqui na semana passada. Às vezes a pessoa acha que eu sou educado, mas eu, eu não sou, eu sou mal educado, sabe? Eu faço um esforço para ser educado, certo? E na hora que eu ouvi o camarada falando com a pessoa, não estava nem na minha vez ainda, certo? Não foi comigo que ele falou. Ah, porque quando a conta foi baixa, você não reclamou. Aí eu entrei na conversa, sabe? Eu falei só assim, olha, não interessa se a conta foi baixa, certo? O que interessa é o seguinte, vocês são obrigados, primeiro, a entregar a conta na casa, certo? Segundo, a fazer a leitura e entregar o valor correto. É obrigação. Todo mundo que tem alguma coisa a receber, ele tem a sua obrigação de apresentar o valor correto. Agora... <risos> igual você falou, as pessoas foram recebendo contas baixas, muitos acreditaram que era o, o benefício anunciado pelo governo, que realmente houve uma redução, certo? E algumas contas foram baixas, agora uma outra situação é que parece que ficaram três meses sem fazer leitura. Aí, quando foi agora, fizeram a leitura, cobraram duas, três contas na, na base, na média, lá no chutom, fizeram a média e fizeram a cobrança, certo? Aí, quando foram, for, existem casos desse eu estou com um caso, fiquei sabendo de um caso desse, que a pessoa, eles foram, fizeram a leitura. Aí, cobraram tudo, não levaram em consideração os valores mínimos que tinham cobrado no mês anterior, quer dizer, aí já é um prejuízo enorme. certo? Com certeza. Não podemos falar que é um, é um roubo, mas caracteriza uma lesão da pessoa, certo? Foi um erro que eles já, já tinham cobrado lá três contas em valores por média e, na hora de fazer leitura, não levaram essas contas em consideração. Já tem, já tem um caso desse que a própria Selva falou com a pessoa. vão rever seu caso. É, então o pessoal tem que ficar atento porque existe esse problema. Então, se existiu com um, pode ser que exista com outros. Eu até acredito, Irineu, que além desse fato é, que você está falando, a gente sabe que o erro é humano. Agora, permanecer nele é burrice. Poxa, eu faço a mesma pergunta à empresa. Será que vocês, empresa que eu tenho certeza que é uma empresa organizada, eu pergunto a vocês, vocês não perceberam que o faturamento caiu drasticamente porque as pessoas estavam sendo cobradas por uma taxa, uma taxa mínima? Agora, é um absurdo um caso desse que você deu exemplo, da empresa ter cobrado, como vou, vou, vou citar o meu caso, eu recebi três contas de em torno de 13 reais. Aí, de repente, em seguida, vem uma conta para mim referente a esse valor dos três meses que foi taxa mínima, e ainda não consideram os 13 reais que eu paguei nos três meses que se faz 39 reais? Para fazer o abatimento. Para fazer o abatimento. E ainda é, houve um comentário na Câmara Municipal de, um, de, um, de uma pessoa que é o usuário desse serviço também, em que, além disso, ele ainda foi cobrado o juro. Eu pergunto, mas aí, além do erro ter sido da entidade, eu ainda sou penalizado a pagar essa conta e com juro? Então, a CELG tem que rever essas contas e negociar com a, com a população. A primeira questão é perdoar esse juro que não existiu, porque foi um erro meu. Se o erro é meu, eu tenho que assumir o erro. E assumindo esse erro, agora eu tenho que negociar isso de forma em que as pessoas não serão prejudicadas. É muito simples o, o, o funcionário lá, no, no caso que você citou, dizer para a pessoa, ah, mas quando a conta veio baixa, você não reclamou? Acabamos de falar que isso veio de, de encontro, a uma coincidência muito grande de que o governo tinha acabado de anunciar que haveria desconto, haveria uma redução nessas taxas de fornecimento a nível de Brasil. Agora... É óbvio que a pessoa ligou isso uma coisa a outra. E reclamar por um benefício eu acho difícil. A gente reclama quando é, é, a gente está sofrendo uma penalidade, que é o caso agora em que as pessoas estão sofrendo. Então nós convidamos principalmente aos comerciantes e também, nem só os comerciantes, se, se as pessoas também, os usuários, pessoas comuns quiserem, Podemos ajudar a negociar isso, porque é incrível um negócio desse. Vira, eu acho que tem que ser via judicial. Na conversa, a Servo vai levar todo mundo na conversa. Se for conversar com eles, vai todo mundo no papo. Então, qualquer coisa vocês vão ter que fazer a nível judicial. É, eu acho que essas empresas fornecedoras de água e luz tinham que andar sempre na mira do Ministério Público. Com certeza. Correto. O Ministério Público tinha que fazer alguma coisa, porque o, o, nós temos um código dos do, do, do direitos do consumidor, certo? Que precisa ser cumprido. Com certeza. Então, no, no Congresso Nacional está tramitando um projeto, certo? às vezes eu sou muito crítico às leis por causa disso, lá no Congresso Nacional está tramitando um projeto que proíbe o corte de água e luz antes que, que vença a terceira conta. Certo? E esse projeto, tem uns três anos que eu fiquei sabendo desse projeto, certo? Aí, há pouco tempo, nós tivemos um encontro com o deputado, eu perguntando para ele, oh, não fui eu que perguntei, foi o Netão Brisco que eu tinha recomendado a ele, ele ia ter um encontro lá e eu pedi que ele perguntasse, ele falou, olha, disse que é muito difícil aprovar o projeto. Muito difícil. É. Aí. Aí eu te pergunto, mas nem precisa desse projeto, não precisa dessa lei, o corte consumidor já assegura que é proibido o corte. A gente faz vista grossa porque é, a gente, o próprio consumidor que tem conhecimento da lei, faz vista grossa porque também nós não podemos, não podemos radicalizar tanto, porque senão ninguém paga mais, né? O brasileiro é muito pacífico, né? É. Se, se, se radicalizar demais, aí todo mundo passa a, a não pagar mais. Mas o código do consumidor simplesmente proíbe o corte de água e luz em qualquer circunstância. Se você, se você faz uma compra na sua loja lá e não te pago, como é que você vai receber de mim? Você tem que entrar na justiça. Com certeza, né? É bom. É, eu acredito que de repente se houver necessidade, a gente peço aos comerciantes, às pessoas que tiverem tido esse problema para a gente sentar vamos fazer marcar uma reunião vamos sentar e vamos conversar e decidir em grupo o que que faz, o, o que vamos fazer porque se for necessário ser via judicial que vamos fazer via judicial eu acredito que estamos apenas brigando mais uma vez pelos nossos direitos exato aí ah, o, o, ver se consegue por exemplo é outro detalhe Interessante, é, eu acho que a Câmara Municipal também ela tem que ter um pouquinho de ousadia porque com toda a minha ignorância legislativa porque eu não, não, não tenho os conhecimentos jurídicos a ponto de dizer com certeza, certo? não pesquisei e não tenho esse conhecimento, mas eu acho que a Câmara Municipal pode aprovar leis dentro do território de Aragarças, certo? Quem manda é o Legislativo. A Câmara Municipal pode aprovar qualquer tipo de lei estabelecendo normas de funcionamento de qualquer empresa dentro do território de Aragarças. Posso estar enganado, certo? Mas a Câmara Municipal pode aprovar leis que proíba, por exemplo, a selva ou outra qualquer, ou a Saneago, qualquer uma que deixe de fazer a leitura e para cobrar, para, para efetuar essas compras, entendeu? Então, nós vamos levar esse assunto para a Câmara também, vamos é... discutir com os vereadores também. Porque o, o, essas empresas, elas deitam e rolam sobre os direitos do consumidor, isso vem acontecendo e acontece e vai continuar acontecendo se não houver ações enérgicas, das pessoas que são responsáveis por garantir nosso direito, porque fazemos as leis, e não das pessoas que são responsáveis por fazer o cumprimento dessas leis. Eu, eu ah, Inclusive, Elineu, eu acredito que isso é uma coisa que é do interesse do povo. E o, os vereadores foram eleitos para defender os direitos do povo. Com relação a, a criar leis... A, o município pode sim criar leis, é, só que tem uma limitação que essas leis elas não podem ferir a constituição né? existe uma, uma norma jurídica em cima disso que um município, uma lei inferior não pode ir de encontro e nem ferir uma lei superior agora é, mas eles podem criar uma lei que tenha taxa de nominação pública se eles podem criar uma lei, como tem em todos os municípios, o direito de cobrança de, de taxa de iluminação pública, é, por que não criar uma lei que regulamenta essas questões de, de, de desmandos? Né? Porque eu acredito que quem deve tem que pagar, agora não ser penalizado pelo erro alheio. Né? Porque se houve o erro da entidade, ela tem que assumir o seu erro e dar a mão palmatória. Né? E não querer transferir esse erro agora em cobrança indevida ao, ao consumidor. Correto. O Código do Consumidor é bem claro, que se você se sentiu lesado, você tem que sim procurar os seus direitos.